E aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando a vibe de speedruns, eu acabei de ver essa speedrun de Sekiro em menos de 20 minutos. Eu vou dar play aqui e vou falar mais um pouco porque que eu acho isso tão impressionante. Eu joguei Sekiro e na minha opinião... É o mais difícil de todos os jogos da From Software. E ver alguém zerar em questão de 20 minutos. Eu sei que o jogo é bem quebrado, mas não pensei que era tanto. Então vamos lá, começou o run. Ele tá correndo em linha reta, né? Tipo, ignorando a parte stealth que o jogo fala pra fazermos. Ele vai dando esse pulinho duplo só por questão mesmo, do tipo, ah, não tem nada o que fazer. Pegou a, a, a espada, conversou com o oh, meu, menininho lá. E agora, a hora que é, temos que ir pro primeiro boss e tomar um tacode do boss. Pra quem não sabe, esse cara, eu esqueci o nome dele agora, é Liu, não sei o que lá, vou deixar o link aqui na descrição. É... Ele é pro player de Sekiro, ele só joga Sekiro, outras coisas ele também joga, principalmente jogos da série Soul Mas os vídeos de Sekiro dele são incríveis, recomendo muito E se você não deu follow no canal, não se esqueça de dar o follow, hein? não custa nada Só clicar aqui em se inscrever, dar like, compartilhar e deixa aí embaixo o que, que você acha dos jogos da série Souls. Qual que é o seu favorito. E se você gosta de Sekiro. Bom, oh, ele vai lutar com o um cara. Provavelmente ele vai forçar a morte. Olha lá. Ele já estava até com pouca YouTuber vida. É interessante. Like five, Gente, pior que Sekiro. Eu, eu sofri tanto. Até, até, eu, até o momento é caminho normal. Eu lembro que a minha gameplay de Sekiro foi a primeira vez que um jogo da franquia, né? Da... From Software, que eu achei que ia ser impossível eu conseguir derrotar. Eu consegui. Mas... Foi uma live inteira jogando só no boss final. Bom, até o momento ele tá indo pelo caminho mais rápido, né? Cortando caminhos, mas... É tudo normal. Daria pra você fazer isso no meu so, run normal. Daqui a pouco começa as loucuras. Ó, oh. Nossa, olha o corta-caminho. Ele pulou uma boa parte do jogo. Então, assim, não muita coisa, mas. Era uma voltinha, você assim, tinha que descer. Já é um. Não é difícil, mas já é um esqueminha aí que a galera conhece. Esse pulo. Esse pulo. Você tem que. Na hora que você corre e aperta o pulo, ele, o personagem story. tem uma demora pra fazer Everyone's a animação de pulo. Mas você consegue dar um pulo. E aí ele virando em direção à parede, ele consegue dar um pulo duplo. Imagina o quanto que ele joga pra acertar isso de primeira. Cara, é muito bom, gente. Vale vocês se inscreverem no canal dele. Ou ele tá na parte da cobra. Só que ele tá tão rápido que a cobra ainda não apareceu. Acho que é até capaz da cobra bugar. Olha lá, ela tá aparecendo ainda. Nessa hora você já tá com medo. Ele errou um pulo. Acertou. Olha isso. Olha lá, ele, ele tá reclamando que... Ele ter errado aquele pulo foi tipo menos 3 segundos. Só que imagina... É uma speedrun, onde segundos muda tudo, mudam tudo, né, no caso. Tá, ele vai enfrentar o... o boss do cavalo, esse eu conheço. No boss do cavalo tem uma torre que você consegue subir, é bem difícil o pulo. Ele provavelmente vai fazer de primeira e vai parecer fácil, mas é muito difícil o pulo. E com esse pulo você consegue ir embora da arena, e o boss, ele morre ou ele só te ignora mesmo, ó lá, ó. Ele vai subir Uma na torre. É muito difícil fazer esse pulo que ele fez. E esse também. É muito preciso. Eu lembro que quando eu vi, eu tentei replicar isso, pelo menos eu, ou eu que sou, eu provavelmente é essa opção. Eu que sou muito burro mesmo, mas eu realmente tentei e não foi um negócio muito fácil não. a perfectly normal one, but it looks insane meu my game and record is bad. Lá ah, ele foi subindo. Olha ah, lá, o, o, o boss caiu no, no penhasco. Ele já vai ignorar o, o... O touro, né? Pra quem não sabe, é um boss infernal. Foi out of bounds, né? Tipo, ele saiu do, da área do jogo. Olha lá, ele, ele teve um tempo de mais um segundo Comparado com o outro Nossa Este pulo tilting é muito interessante, esse bicho que é um shinobi, ele é bem chato de enfrentar, mas nota que ele atacando o bicho sem mirar, parece que muda o sistema de animações dele. Se alguém souber responder né, na parte de speedrun de Sekiro, deixa aí embaixo nos comentários o porquê atacar o boss sem mirar, mas eu vejo que é muito comum ele fazer isso. Pô, oh, olha foi <multimiente> na parte da caverna, ele vai ter que matar aquele boss que é uma caveira. Olha a precisão <multimiente> do pulo. Eu nem sabia que era possível fazer isso. Olha lá. Ele vai chegar provavelmente agachadinho pra dar o primeiro tapa. Vamos ver como é que ele vai lidar com o segundo. Ele ativou a fruta lá de dano. Olha lá, ele fica batendo olhando pro ângulo. E esse ângulo trava o bicho, então ele consegue ficar spamando. Ele só tem que se preocupar com os golpes de death, né? Que é quando aparece esse símbolo na cabeça. Sem or Matou. As habilidades do cara é outro nível. Imagina que, sei lá, eu jogando fiquei três horas tentando passar daquele bicho. After after pets, sure. Mas que o jogo tem uma gameplay gostosa, tem. O problema oh, é que ele é extremamente difícil. É o único jogo da Front Software que eu não, não me senti vontade de rejogar várias vezes. Mas estou o stream em uma hora e as galinhas. Galo, né, no caso. Bom, agora ele vai pro Monge Corrompido. O Monge Corrompido, ele é um boss extremamente difícil. Ainda mais pra quem nunca jogou o jogo. Quero ver como que ele vai lidar e como que ele já vai chegar no boss muito rápido. Será que ele vai fazer bug de natação? Só em 8 minutos ainda. Ainda não, né? Ele já tá aí em 8 minutos. Bom, esse boss é fácil. Eu acho que é um dos poucos bosses que a gente pode falar que é fácil. Vai subir. Esse cara, ele faz vídeos de desafio, tipo... Ah, vou zerar Sekiro só usando item. Vou zerar Sekiro só... Ele é muito viciado. Sekiro Sekiro. Ah, como que vocês falam? Sekiro ou Sekiro? Deixa aí nos comentários. Nossa, esse cara do sino. Bom, ele pegou um confete divino que vai ser pro monge corrompido. Porque ele vale como bicho imortal, né? O confete dá mais dano. Olha lá, subiu. Onjo Corrompido. Ah, ele vai derrotar a primeira forma dele, a primeira versão dele. Uou, uou. Tá, ele tá usando todos os itens que... Tá. Eu, sei, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas eu sei que ele conseguiu fazer o boss perder visão dele. Com isso ele pôde dar um o um golpe de assassinato, porque normalmente que não que é, que é que pra isso acontecer, acontecer com, com esse boss. I think I should still save like a little bit of time. Maybe not. Vamos ver. We'll see. We're in a good position. Agora ele vai pro gain tiro. Gain tirou. Road Record misses front side dojo. Can you believe that? This one of the worst skips you can miss. That takes forever to do again. Seguro. Seguro. Aí ele vai lá em cima derrotar o boss. Até aí também é bem Caminho reto. Ui. Esses bichos que vem voando. Ó lá. Nossa senhora. Esse pulo... Tenta replicar pra você ver. Eu conheço esse bug. Você tem que levar o cara pra trás da porta e pular. Que aí você consegue fazer isso. E novamente sem mirar. Eu não sei a parte do mirar. Eu acho que se você não mira, ele não dá um bloco cer certeiro em você. Tá lá. E aí a boss fight que eu fiquei 5 horas tentando. Temos aí. Mas eu, eu já sabia desse okay, esqueminha. Three, Agora fase 3. Vamos ver o que, que ele faz. Ele usou a frutinha. É, até o momento ele tá uma luta normal. É, foi uma luta normal. Ele só foi muito bom mesmo. Ele só mostrou como faz. Só mostrou literalmente a habilidade dele. Bom, pelo que eu entendi, ele parou aí no canto pra pular a cutscene. Pra pular uma cutscene, um negócio assim. Era pra acontecer duas cutscenes, mas só foi uma. That was clean. Bro. Bro. Olha só. 13 minutos. Meu... Gente, 13 minutos. Eu acho que leva pra uma jogatina normal você levar pelo menos oh, 7 horas pra chegar ali. Uou. É agora que vem o bug da natação. Olha lá. Você consegue entrar em estado de mergulho e nadar ali. Mas como você não está nadando em água de verdade, o jogo ele não sabe detectar o que está acontecendo. Então ele supõe que você simplesmente está nadando. Mas você não está nadando. Não é que tem água aí. O jogo só não sabe é... o que fazer com você. Porque você entrou em estado de água, mas você não saiu de estado de água. Aí ele quita do jogo pra recarregar o... Pro jogo, tipo... Não, peraí, vamos tentar entender o que tá acontecendo. Caramba. Olha lá, ele carregou o cenário, saindo e entrando do jogo. Olha lá, ele tá nadando no céu mesmo. Pra, se eu não me engano, pra você sair desse estado, você tem que entrar na água e sair. Mas olha lá agora ele vai sair voando... ...pelo jogo todo. Aí, ó. Entrou na água, saiu. E agora o jogo entende que ele não tá mais nadando. É muito interessante ver. É bem legal você ver speedrun sem bug, né? É... Recomendo pra vocês. Eu não vou mostrar aqui em vídeo, porque normalmente vai levar 4 horas de jogo. Mas se você colocar Sekiro, All Bosses, no glitch, é bem legal você ver os caras mostrando como são bons no jogo. Vamos lá, nós temos uma outra muito boa round, talvez ainda não tenha um bom finish. Isso é muito bom, não tem nada a se preocupar. Olha só. E agora ele vai descer lá pra parte do... Daquele gorilão lá. Nossa, difícil também. Só que parece que ele vai pular o gorila. Ele vai direto pra caverna. Só pra pegar o item. Funky camera. Por um there ele não pode entrar porque senão ele aí ó. Senão ele acaba dando no clip na parte certa e aí ele vai parar na boss fight. E achou. Mas okay. like, I mean, nice foi. Like, slower Agora ele vai pro boss do. Oh, dos so, dos... So so macaquinhos. parece 99, que ele, ó. Tá a skip. Então significa que ele vai pular também. Vamos ver como que ele vai fazer isso. Curioso pra ver. E o pessoal ali no chat tá rezando. Ou seja, parece que não é um. Um skip muito fácil de se fazer. Uh. Oh. It's happening, dude. I just need to not certo. O legal de ver as speedruns é que normalmente existem várias estratégias. Existem várias est estratégias, então você vê que acontece muito de adaptar. E às vezes, os recordes mundiais, o cara adaptou, else, tipo, sei point. lá, ele foi fazer uma estratégia, ele pulou errado, deu ruim. Ele tem uma outra estratégia arriscada que vale a pena tentar já que já era a speedrun dele. E ele consegue, isso salva, uma speedrun, bem legal. Agora é o castelo quando volta, né, e fica do mal. Ele vai pra água de novo. Ok. O jogo não é sabendo detectar o que tá acontecendo. Acho que ele ainda tá na boss fight voando, né? Ah não. RNG-wise, unless I get literal like the worst thing ever, I'm I'm guaranteed. To get this. I just need to not mess up. É, parece que ele tá numa boss fight normal, tipo... Momentos de tensão. E nota como ele é muito clean no movimento dele. Isso foi um final de maldito. Isso foi muito lento. foi muito lento. Tudo bem. Nossa, esse cara. É, mó legal isso. Esse jogo, ele tem dois bosses finais. Esse é um boss final de um dos finais do jogo. Se você se recusa a ajudar o seu pai, que normalmente é o que leva pro final bom, bom, entre aspas, é... Você tem um, uma sessão gigante de jogo ainda pela frente. Daí é, é tipo você zerar o jogo prematuramente. Nossa. Quase. Ai. Aê. Oh my God. Ok. É tão so slow. I think we actually, maybe, maybe ele tá reclamando que ele demorou demais para finalizar os alvos com R1. No we got it. We got it. 49. Right? Dude! E conseguiu. 19 ,50. Meu Deus. <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse speedrun. Eu achei bem incrível. O link dela, se você quiser ver, está na descrição junto com o canal dele. Recomendo. Obrigado aí para quem assistiu até aqui. Acompanhou comigo esse react maravilhoso. Vídeos todos os dias. Deixa, se inscreve no canal, não custa nada. Até mais. Falou.